Você dança, você vem, você escolhe, você pede, você tem. Bem. Clareia e escurece, amanhece, anoitece, me faz bem, bem. você faz e acontece, sobe e só me desce. Pequenos que enxergam grandes, fulminantes. Você os tem. Sua fragilidade é bela, sincera. Sua fortaleza poucas têm. Na dúvida deixa a razão, pensa com o coração. Ela sofre, ela morre. Nasce outra vez. vez. Levanta, diz que vai embora. Eu a beijo, ela volta. E eu não sei se. Me fazes roubagens me deixa à vontade. além de ser parabéns.